Há quem diga que a primavera é uma das mais lindas estações, por conta das flores e também das suas cores, por inspirar beleza e leveza na vida. Mas cultivá-las não é tão fácil como se parece. Para se ter um belo jardim, ou até mesmo um vaso de flor na varanda, exige cuidado, paciência e também tempo. Assim, é o cultivo das boas amizades. Plante amor, regue esperança e também palavras de ânimo e terás uma vida repleta de bons amigos. No livro de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 33, diz assim, As más companhias corrompem os bons costumes. Mas atenção! Com algumas flores, vem alguns espinhos, e eles podem tentar te ferir. As más amizades corrompem os bons costumes. Para ter uma boa amizade, um círculo de amizade que vão te fazer elevar a sua espiritualidade, que vão te, te trazer boas coisas, você precisa selecionar aquelas flores que não têm espinhos. Então fica a dica. Faça essa reflexão, que as suas amizades possam ser boas amizades sem espinhas. Que Deus te abençoe.